Olha só que coisa mais linda, mais cheia de graça. O Bitcoin, então, fechou a semana muito bem e já começou a semana com um pump muito forte até a região dos 39.800 dólares. A gente vai comentar, então, o um gráfico que semanal. Vamos olhar aqui o gráfico diário, o intradiário, para ver regiões interessantes, uma possível retração aqui do Bitcoin. Vou comentar também sobre esse vídeo, sobre a dominância do Bitcoin. Vamos falar sobre esse gap da semente. Tem um gap aqui aberto até, na região dos 52. 500 dólares. Vamos comentar também sobre a SP500, pessoal, que está aqui bem bullish. Né? Vou comentar para vocês aqui sobre isso. E também sobre essa notícia aqui da Amazon, que está aqui buscando né, entrar no mercado aqui de criptomoedas. Então, bora lá para o vídeo de hoje. Bom, vamos lá, pessoal. O Bitcoin então fechou a semana aqui muito bem e já começou essa semana aqui, agora melhor ainda, né, pessoal? A gente teve um pump aqui até a região dos 39.900 dólares aqui no gráfico da Bitstamp, né? Incrível. Então, pessoal, vem comentando para vocês ao longo aqui do, dos vídeos das últimas semanas aqui, na verdade, mais um mês e meio que eu vim falando sobre isso, tá? Que eu acredito que o Bitcoin está numa fase de acumulação nesse momento, tá? Porque, pessoal. É, a gente viu a formação aqui do Bitcoin fazendo, a formação que eu vim comentar para vocês aqui né, com, com, com a Cunha descendente, nesse canal descendente aqui. Tá? Quanto mais tempo o Bitcoin andando de lado aqui, né, mais bullish a coisa fica. Né? E eu acreditando nesse cenário de acumulação, várias pessoas aqui rindo de mim, né, inclusive comentando que o Bitcoin vai buscar né, a região dos 20 mil dólares, eu mostrei até inclusive no vídeo passado, na, na, na semana passada, as baleias acumulando mais bitcoin e eu tô fazendo exatamente isso, pessoal, acumulando o máximo possível de bitcoin, porque esse é o momento que eu tava esperando aqui, tá? A gente ter esse pump, tá? Contudo, né, pessoal, é importante lembrar aqui ó, que a gente tem não tem tanto volume aqui agora, tá? Então, é importante ficar tendo isso aqui, isso tá me preocupando um pouquinho né, aqui no gráfico semanal, a gente pode ver que o volume não tá muito legal, tá? E outro ponto interessante, eu também comentei para vocês aqui, né, quando estava o Bitcoin tá na região dos 55, 53 mil dólares, pessoal, a coisa está feia para o Bitcoin, não estou gostando, né, e acreditava que o Bitcoin poderia cair muito forte aqui, né, comentei para vocês que eu estou esperando, né, correções de Bitcoin de 40%, 50%, várias pessoas também rindo de mim, pessoal, isso aqui é o Bitcoin, tá? E vai fazer exatamente o que você não está esperando. Quando você está aqui em cima, achando que o Bitcoin vai continuar subindo, ele dá essa porrada para baixo, e quando está embaixo, que as pessoas estão desistindo já já né? o Bitcoin é tá tudo perdido as pessoas começam a vender Bitcoin esse é o momento que a gente tem um pump né então é exatamente como esse mercado funciona se vocês entenderem isso aqui vocês vão estar tá, né, se posicionando bem no mercado beleza então pessoal vamos olhar aqui vou entrar direto no gráfico diário para ver o que tá acontecendo que acho que vai ser é, melhor aqui tá então pessoal olha só a gente teve esse pump praticamente aqui a gente teve uma... Até tô acompanhando aqui, uh, olhando o gráfico aqui domingo, tá? Eu não consegui fazer vídeo final de semana, eu tava acompanhando os gráficos aqui de forma mais relaxada. Aqui. Eu postei até no canal de alertas aqui do, do Telegram. Inclusive, participe, eu vou deixar aqui o link aqui abaixo. tá? Eu comentei, pessoal, a gente estava com o Long Short Ratio abaixo de 1, né? com uh, o fundo negativo o open interest subindo eu estava bem bullish o Bitcoin eu fechei a minha operação que tinha um long e fechei na região dos 34.900 dólares aqui pessoal tá tinha uma ordem de venda nessa região tá e acabei fechando e perdi esse pump todo aqui para cima né então isso que foi foi, a, foi o lado ruim né mas enfim né pessoal é melhor botar aqui o dinheiro no bolso porque essa região aqui dos 39.900 teria aqui com certeza né 34.900 a gente teria aqui mais né, resistência para cima, eu já sabia que poderia acontecer, tinha outros topos aqui também, tá? então eu preferi fechar a posição, só que a gente tinha também aqui esse, né, um, uma formação aqui até de reversão de tendência, eu estava acompanhando aqui no meu gráfico, não estava muito bonito também aqui, tá? mas a gente tinha essa formação de reversão de tendência, que seria aqui mais ou menos esse oquinho formando aqui também, ó, tá? seria mais ou menos isso aqui com essa, com essa queda do preço, né a gente teve isso aqui formando, então eu estava acompanhando isso aqui também, estava ciente aqui da, da, da questão toda, né? É, enfim, preferi fechar aqui essa posição, mas pessoal, vamos dar uma olhada aqui agora ó, no seguinte, o Bitcoin então rompeu várias regiões importantes aqui de, uh, de resistência, né então só um mentinho, vou ligar aqui a luz, vou ligar aqui a luz porque está fechando o tempo aqui, está ficando escuro, abri a janela aqui, <risos> liguei a luz, então pessoal, vamos olhar aqui agora, o Bitcoin rompeu várias regiões de resistências importantes aqui agora, né aqui no VPVR, a gente pode dar uma olhadinha aqui né, no VBV, que tem muita resistência para é importante para o Bitcoin romper ele rompeu com um pump muito forte né o que que eu estou de olho aqui agora tá pessoal bom estou é, acompanhando agora aqui essa LTA para o Bitcoin tá essa LTAzinha aqui né e esperando aqui pessoal né aqui agora é, uma possível retração do Bitcoin inclusive a gente teve, uma, teve uma resistência aqui agora nessa nessa nessa outra LTB aqui ó a gente tem duas LTBs importantes para acompanhar aqui agora tá vou mostrar para vocês a gente tem essa LTB aqui que vem aqui de cima ó nessas duas essas duas... Essa aqui é laranja, né? Primeiro. Deixa eu limpar aqui esse VPVR antes. Então, ó, a gente tem essa, essa, essas duas... Essa, essa LTB aqui laranja, né? E também tem essa LTB aqui, pessoal. Ó, importante essa LTB aqui amarela, que vem lá de cima, lá de cima que é importante o Bitcoin romper, tá? Eu acredito que agora a gente vai ter, né? Possivelmente, tecnicamente falando aqui no, no gráfico, a gente poderia ter uma retração aqui do Bitcoin, tá? É, pelo menos nas regiões Fibonacci, que é isso que eu estou olhando aqui agora. Porque entrando nesse... Nesse pump aqui do Bitcoin, que agora, pessoal, esse candle, como do jeito que tá, né? Com RSI aqui, por exemplo, no gráfico hora horas, já bem estourado, né? RSI a gente está bem estourado mesmo, né? E então, assim, acho que meio arriscado fazer uma, uma entrada aqui nesse momento. Então, o que, que eu vou olhar aqui agora no Bitcoin, tá? Vou fazer essa retração Fibonacci, então, desse fundo, né, do Bitcoin aqui até esse topo, tá? Puxo vou olhar isso aqui, a gente vai olhar níveis interessantes de, uh, de Fibonacci por entrar. Então, a região aqui dos. 37.427 dólares, ó pessoal, pode ser uma região interessante, região de 2.36, região de 3.82, também aqui é a região dos 35.900 uh, dólares, pode ser uma região também interessante, né, de ficar atento, né, uh, só que pessoal, vamos olhar aqui o gráfico diário, só para mostrar para vocês porque eu coloquei esses níveis também, que eles estão confluentes com, a, com o gráfico diário do Bitcoin, ó, mudando aqui o gráfico diário, a gente pode ver... E os fechamentos dos Candles aqui estão bem aqui alinhados com esses níveis Fibonacci, tá? Então, eu vou puxar de novo para vocês, mostrar aqui, ó tá? então a gente, vê, a gente pode ver que tem aqui resistência, suporte nesses níveis aqui ó e também resistência e suporte. Então, se a gente puxar aqui uh, o nível, esse, essa, essa, essa retração Fibonacci aqui, ó, esses níveis Fibonacci, a gente pode ver aqui que esses níveis estão bem alinhados aqui, então a gente pode buscar entradas possivelmente aqui nesse reteste dessa, dessa vou mudar para o gráfico de 4 horas aqui de novo nesse nesse reteste aqui dessa dessa LTA aqui tá sendo é interessante acompanhar tá não é garantido que isso aqui vai acontecer pessoal tá porque as coisas aqui estão mostrando para mim que a gente pode ter né mais um, um mais pump do Bitcoin aqui então talvez interessante ficar aqui quem tiver mais bullish que olhar esse nível aqui da região dos 34 37 mil e 400 dólares tá eu aqui acho arriscado, eu não vou entrar nisso aqui tá pessoal vou esperar aqui uma uma possível né, uma correção um pouco maior, a gente está bem esticado com o preço aqui nesse momento, então eu entraria aqui a partir da região dos 35.900 mais ou menos, eu, com eu começaria a olhar aqui, né, um possível reteste dessa, dessa LTA aqui, tá, seria interessante acompanhar, beleza? Mas pessoal, a gente achou aqui para trás muita resistência, como foi eu comentei, né, eu tô aqui bem aqui, ficando aqui, bem bullish com Bitcoin, eu já tava domingo aqui bullish com Bitcoin, tá, pelos pelos indicadores de sentimento mostrando, né? Vou comentar para vocês daqui a pouquinho sobre isso. Então, pessoal, a gente teve essa resistência nessa região aqui, nessa, nessa LTB aqui, né? Estou esperando aqui uma, uma, uma retração do Bitcoin, tá? A gente tem um pouquinho de uma retração do Bitcoin aqui, buscar regiões mais abaixo para poder posicionar as minhas entradas. E eu estou acreditando aqui uma possível melhor entrada seria essa região aqui, dos 35.900, 800 dólares, tá pessoal? Eu acredito que seria uma região interessante olhar aqui, região dos 50%, 50 de retração, beleza? Antes de mais nada, aqui, então vamos olhar então, a dominância do Bitcoin, vou comentar mais coisas para vocês. Pessoal, só lembrando para vocês que a Prime SBT que está apoiando aqui meu canal, eles estão dando aqui 20 mil dólares, né? E uh, para todo mundo aqui que, se, que participar da corretora, então você precisa só criar a sua conta e preencher o formulário que eu vou deixar aqui na, uh, no comentário fixado desse vídeo, tá? Então, cria essa conta com o link aqui do canal. É, preencha o formulário ali com, a, com o número dessa conta né, e siga ali o passo a passo que estão pedindo, você pode ganhar aqui né, 50 dólares no caso, 50 dólares por pessoa aqui por conta né, pode ganhar uh, um, para você operar na corretora aqui sem precisar fazer nenhum depósito, tá? E também eles estão dando aqui uh, 50% de, do, de bônus de depósito, ou seja se você depositar mil dólares você ganha 500 dólares de margem gratuita adicional na sua conta para você operar, tá bom? Então a corretora com certeza aqui é o que eu aconselho vocês, está Tá apoiando o meu canal então aconselho vocês a conhecer que aqui é a Prime XBT, então pessoal, vamos olhar aqui. A olhar aqui a, a dominância do Bitcoin. Só um ponto que eu esqueci de comentar também nesse vídeo. Vamos voltar aqui para o gráfico semanal, só mudando aqui para o diário também. Na é verdade, Vou mostrar para o diário vocês aqui algo interessante. Ó, pessoal, uh, a gente também tem um RSI, que é só puxar o um RSI para vocês. A gente tinha aqui também essa, né? Essa... Essa resistência para o SI que foi rompida, né? Eu comentei para vocês também no grupo do Telegram. Então, pessoal, quando eu não faço vídeo aqui, né? Eu sempre posto no alertas do Telegram também. E eu vi aqui, né? O Bitcoin rompeu essa, essa resistência do RSI. Postei também aqui no canal de alertas. ó. Pessoal, tá rompendo aqui essa, essa região do SI, importante, né? Ficar atento. Que isso aqui é uma, uma resistência do SI muito, muito forte aqui. Há é bastante tempo a gente está aqui, praticamente desde o dia, ó. desde o começo do ano. Né, com essa formação da resistência agora que a gente rompeu então isso aqui é um excelente sinal bullish aqui para o Bitcoin tá então esse é um ponto importante vamos olhar aqui então a dominância uh, do Bitcoin pessoal algo interessante que eu vou mostrar para vocês aqui também então a gente está aqui agora nessa nessa cunhazinha aqui ó né, que, que para mim parece uma bandeirinha aqui de baixa né então para mim o Bitcoin pode buscar nessa dominância aqui a região de 50% tá o que eu tô esperando o Bitcoin aqui agora é o seguinte a gente buscar né a região de 50% de dominância e depois a gente começar né, ter aqui um espaço a mais para as altcoins. Eu acredito que isso aqui vai acontecer né, quando o Bitcoin buscasse 50% de dominância a gente poderia ter aqui uma né, um espaço para as altcoins voltarem a dar uma subida mais forte. Né. Por enquanto, pessoal, eu aqui aconselho uh, né, o que eu estou fazendo mais é estar tá mais posicionado em Bitcoin, tá bom? Isso aqui é importante de ficar atento. Né? Uh, vamos olhar também então aqui agora esse gap da CME porque pessoal esse gap da CME aqui, ó Bem importante ficar atento, a gente teve um gap, né, aconteceu, a CME fechou aqui na sexta-feira, né, praticamente fechou, então, uh, na região aqui dos 32.500 dólares, e agora aqui abriu, né pessoal, né, abriu nessa, nessa, nessa região aqui dos 34, né a gente teve esse pump todo. Então, esse gap aqui está aberto. Uh, pessoal, teve vários gaps lá para trás que não foram fechados, tá? Eu não, não operaria nisso aqui aqui agora, tá? Você deu realmente uma queda muito forte aqui do Bitcoin, teria que cair praticamente aqui, ó, Cerca de 15%, né? Não dá para acreditar que o Bitcoin vai, vai cair só por, só por causa desse gap. Ele pode ser fechado esse gap mais adiante, tá? Então não precisa acontecer isso aqui agora. Vamos dar uma olhada rápida aqui então, nos indicadores de sentimento, pessoal. Então, eu comentei para vocês no final de semana: a gente estava com o long short ratio aqui muito baixo, né? na região aqui de abaixo de 1 aqui, né? Esse aqui é um sinal positivo do Bitcoin, né? As sardinhas estavam vendendo aqui que nem, que nem louca, né? Então a gente teve esse pump muito forte para aqui liquidar o pessoal que estava shortando o Bitcoin, tá? Então, teve aqui, ó, o, fund, o Fund Rate também estava negativo. Então, estava tudo aqui para o Bitcoin né? conseguir ter esse, ter esse pump. Né? Eu estava acreditando aqui... Até a região dos 64.900, estava bem aqui, bullish com Bitcoin. Não esperava esse pump todo, mas que veio aqui, liquidou muito short, né? Então, por isso eu não quis também uh, shortar a Bitcoin aqui nessa região. Tá? Isso aqui realmente me ajudou. A gente teve aqui praticamente ó, cerca de 200 milhões de dólares, aqui, né? Liquidados aqui. Né, de, long, de shorts e liquidados, pessoal. Tá? Então, é realmente incrível. Agora, aqui nesse momento, as, as sardinhas voltaram a comprar, subir aqui, a gente também tem um long short ratio subindo um pouquinho. Tá? Então, eu estou esperando uma, uma, uma, leve, uma leve correção do Bitcoin. Essa aqui é a minha expectativa aqui agora para o curto prazo, né, pessoal. A gente tem suporte aqui ó, muito bom na região dos 38 mil e... Uh, não muito bom aqui, mas região dos 30, 30, 37 mil e 800. Aqui a gente tem um suporte legal. A gente tem até aqui mais ou menos... 175 milhões de dólares aqui de ordem de compra até esse ponto, né? até essa região. Então, eu ficaria atento aqui. Né? E venda, pessoal, a gente tem aqui vendas né? praticamente aqui até a região dos 30, 39 mil e, uh, e 300 aqui a gente tem né 200 milhões de dólares. Então, aqui para mim eu tô esperando uma correção do Bitcoin aqui agora, tá pessoal, nesse Vinícius bonati, bonati que eu mostrei para vocês aqui agora há pouco, tá sem é expectativa para poder, né, buscar aqui assim que a gente começar a ver que o pessoal acreditando na possível queda do Bitcoin, né, com mais gente acreditando aqui numa uma correção mais forte, né, vou, vou olhar aqui uma região interessante para poder fazer entradas, tá? Mas aqui nesse momento aqui agora tô esperando uma, uma uma retração do Bitcoin, tá? E eu buscando aqui regiões para fazer, fazer long, tá? Essa aqui é a minha expectativa, beleza? Pessoal, vamos comentar aqui então sobre a SP500 rapidamente, ó. SP500, então, teve aqui, né? Fez uma, né? Um Rompeu aqui a máxima histórica, retestou aqui agora esse, o topo anterior. Então, a coisa aqui tá favorável para o Bitcoin, né? Deixa eu tirar aqui esse VPVR. Uma coisa está favorável aqui para o Bitcoin, então as é sp dando, dando aqui uma... Né? Deixando o Bitcoin sonhar aqui no caso, né? Vamos olhar também aqui o índice do dólar, pessoal, que é isso que é interessante olhar. Aqui o índice do dólar perdeu um pouquinho de força, a gente está nessa cunha, né? Nessa, nessa rising wedge aqui, essa cunha ascendente, isso aqui é um é uma, é uma padrão aqui para mim mais bearish, tá? Então vamos ver o que acontecer aqui com o índice do dólar. Se o índice do dólar romper essa, essa linha aqui para baixo, ó... Essa, essa linha de suporte aqui, essa, essa LTA para baixo, pessoal, a gente pode ter aqui é né, um espaço bom para o Bitcoin aqui para esse pequeno voltar, né, ficar subir muito forte, tá? Então, é isso que eu tô olhando aqui agora. Me parece aqui que, né, o dólar tá perdendo, né, perdendo força. Vamos ver, vamos ver se acontecer aqui isso, que é interessante. E vamos lá para a notícia, pessoal. Essa aqui é notícia interessante que ajudou junto com aqui a análise de sentimento, técnica também mostrou. Então, a Amazon que busca executivo para desenvolver estratégia em moedas digitais. Essa aqui é a notícia da Coin Telegraph, né? Então, mostrando que eles estão com uma vaga aberta, né, para trazer pessoas que que têm conhecimento em, em criptomoedas, né, para poder, né, teoricamente que integrar né, essa, essas, essas, essas, um, essas, criptomoedas na sua, na sua plataforma de marketplace, tá? Então, isso aqui que está dando a ideia aqui? Inclusive tem essa notícia aqui da da Livecoins, né, pessoal, dizendo que a Amazon aceitará Bitcoin, Ethereum e Cardano como meio de pagamento até o final do ano, diz fonte, tá? Dessa fonte anônima dizendo isso. Então, pessoal, muito interessante a gente ver isso aqui saindo, né? Parece que as baleias de novo, né? Que Sempre a mesma coisa, elas compram Bitcoin, acumulam muito Bitcoin e saem essas notícias aqui bombásticas que a Amazon vai integrar Bitcoin no seu, no seu marketplace. Como vocês sabem, o marketplace da Amazon é um maior marketplace aí do mundo, né, pessoal? Então, realmente incrível. Se a Amazon fizer isso aqui, de fato, realmente, o Bitcoin vai para a estratosfera, né? Então, vou deixar o link dessas duas notícias aqui agora. Não vou aqui ler no detalhe para vocês, tá? Mas, é, enfim, até porque isso aqui não está, na minha opinião, confirmado, tá? Então, tem muito boato aqui, né? Uh, então, assim... Ah, interessante isso aqui sair para mim. Isso aqui pode ser também uma certa manipulação aí né, do mercado, fazer as pessoas comprarem Bitcoin agora, porque as baleias né, já acumularam bastante. Beleza, pessoal? Então, basicamente, o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje foi esse. né Eu estou, de novo, esperando aqui o Bitcoin aqui agora, né? Dar uma, uma, uma oportunidade para fazer uma entrada um pouco mais conservadora. Né? A gente tem um espaço para ele, para a gente poder aqui. Né, tentar fazer uma entrada um pouco melhor nesses níveis Bonatti, que eu mostrei para vocês, tá? Então isso é interessante. Eu gostaria de ter visto aqui um volume pouco melhor, tá, pessoal? Inclusive aqui agora a gente pode ver o volume, ó, né? né o volume decaindo aqui agora, mostrando que a gente poderia, né, ter uma uma uma, né, uma, uma correção que agora, né, pelo menos para esses níveis aqui, Fibonacci, região, eu ficaria de olho na região dos 35.900 dólares. Né? Então, o que eu tenho para vocês no vídeo de hoje é esse, pessoal. Então, não se esqueçam aí de deixar o seu like para apoiar o canal, se inscreva, ative todas as notificações e bora aí para a lua, pessoal. Um abraço!